A partir de 2020, poderão ser cobradas tarifas de 0,25% sobre o limite do cheque especial para valores acima de R$ 500. Reais. Mas como pensamos sempre em você, cooperado, aqui a tarifa é zero. Isso mesmo, zero. Aqui na Uniprime, nosso objetivo é crescer ao seu lado a cada novo dia. Conte com a gente. Uniprime Oeste Paulista. A cooperativa de crédito onde cooperar é multiplicar.